Recebi uma notificação da imigração no Rio de Janeiro sobre documentos que estavam faltando em meu processo. Só que o National Visa Center disse que o meu caso estava completo. O que devo fazer? É no setor de vistos de imigrantes do Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, que os processos de imigração passam pela verificação final antes da emissão do visto. Por este motivo. Ainda que seu caso tenha sido verificado pelo National Visa Center, fique sempre atento às nossas notificações. Algum documento pode estar faltando e isso poderá atrasar o seu processo de imigração.